Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Nós já falamos sobre os meio-elfos, sobre Elrond, sobre Valfenda, e hoje nós vamos falar então sobre os filhos de Elrond.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 E o vídeo de hoje vai para o Fabrício Costa, o Hipno Zerebo, a Gisele Guerreiro, o Takiuga Onishi e o Alandelon Amorim. Galadriel e Celeborn tiveram uma filha de nome Celebrian. Num dos textos da história de Galadriel e Celeborn, é dito que eles, juntamente com Celebrian, deixaram o reino de Eregion em 1350 da Segunda Era e foram para Lothlórien. Portanto, é possível que ela tenha nascido antes disso, em Lindon ou então em Eregion mesmo. Celebrian era de ascendência Noldorin pelo lado de Galadriel e Sindarin pelo lado de Celeborn. Como nós vimos no domingo passado, Imiladris foi fundada em 1697 da Segunda Era. Havia sido decidido num conselho que Valfenda seria um baluarte élfico na defesa de Eriador contra a expansão de Sauron. Quando o Senhor do Escuro foi derrotado na Batalha da Última Aliança, Valfenda se tornou um refúgio e santuário. Em 1701 da Segunda Era, Celebrion foi com Galadriel para Imladris em busca de Celeborn. Nessa ocasião, ela conheceu Elrond. Com o período de paz do começo da Terceira Era, em 109, Elrond casou-se com Celebrion. Ela tinha herdado a pedra élfica de sua mãe, que mais tarde foi dada a Arwen. E sobre a Pedra Élfica vai ter um vídeo próprio aqui no TT. Em 130 da Terceira Era, nascem Eladan e Eurohir, filhos de Elrond e Celebrían. Arwen veio 111 anos depois, em 241 da Terceira Era. Os filhos de Elrond descendiam não apenas das nobres casas dos Éden, mas também das casas reais dos Elfos. Ambos os nomes foram dados por Elrond. Eurohir e Eladan referem-se ao fato de que ambos eram meio-elfos. Ambos significam Elfo mais Homem. Eurohir pode ser traduzido como Cavaleiro Élfico. Eladan pode ser traduzido como Númenóreano Élfico. Confiram na tela uma árvore genealógica resumida de Elrond. e agora a Árvore Genealógica Resumida de Celebrian. Aí na tela, então, a Árvore Genealógica dos Filhos de Elrond. Os Irmãos Gêmeos eram altos, de cabelos escuros e com olhos cinzentos. Eram tão parecidos que só quem os conhecessem bem poderiam diferenciá-los. Seus rostos élficos não pareciam nem velhos e nem jovens." Quando o Reino do Norte, sobre o qual nós falamos lá no TT nº 151, terminou e começou a fase dos Dúnedain como um povo incógnito e errante, seres malignos começaram a atacar ou invadir secretamente Eriador. Aragorn I foi morto por lobos, e essas criaturas se tornaram uma ameaça constante em Eriador. No tempo de Arahad I, os orques já tinham voltado a ocupar em segredo fortalezas nas Montanhas Nevoentas. O objetivo era bloquear todas as passagens que davam acesso a Eriador. Como nós vimos no TT número 279, que foi sobre Azog e Bolg, a partir de 2480 da Terceira Era, Sauron tinha mandado que os Orcs fossem recolonizar as Montanhas Nevoentas. Em 2509 da Terceira Era, Celebriam viajava para Lórien quando foi capturada no Passo do Chifre Vermelho. A comitiva na qual ela viajava se dispersou devido ao súbito ataque dos Orcs, e ela foi presa e sequestrada. Eladan e Eurir a seguiram, mas só conseguiram resgatá-la depois que ela tinha sido atormentada e recebido um ferimento envenenado. Eles levaram Celebriand de volta a Imladris. Embora Eurond tivesse curado seu corpo, ela perdeu o prazer de estar na Terra-média. No ano seguinte, ela foi para os Portos Cinzentos e atravessou o mar. Desde esse fato, Eurohir e Eladan cultivaram um ódio maior ainda pelos orcs. Nunca se esquecendo dos tormentos pelos quais Celebrian tinha passado nos covis dos orcs, eles começaram a vagar com os guardiões do norte. Cerca de 200 anos mais tarde, na época de Araswil, o 11º chefe dos Dunedain, os orcs voltaram a se multiplicar nas montanhas nevoentas. Eles começaram a ficar mais ousados e já faziam invasões em Eriador. Quando os Orcs passaram a devastar as terras, os Dúnedain e os filhos de Érond lutaram contra as forças orquicas. Naquela mesma época, um grande bando chegou ao Oeste e invadiu o Condado. Aqueles Orcs foram rechaçados por Bandobras Urratoru Tuk, sobre o qual César falou toda a história lá no TT número 180. Novamente, cerca de 200 anos depois, quando Aragorn tinha dois anos de idade, os filhos de Érond estavam numa de suas muitas caçadas aos Orcs. Dessa vez, eles acompanhavam Arathorn II, o pai de Aragorn. Durante uma cavalgada em meio à caça, Arathorn foi abatido com uma flecha orc diretamente no olho e veio a morrer com 60 anos de idade. Era bem jovem para os padrões de sua raça. Já no comecinho da Guerra do Anel, em 3018 da Terceira Era, os filhos de Elrond tinham sido enviados numa missão secreta, assim como os Guardiões do Norte. Eles foram os últimos patrulheiros a retornar tinham feito uma longa viagem, passando pelo Veio de Prata e entrando numa região estranha. Como nós vimos lá no TT número 281, sobre as Montanhas Nevoentas, o Veio de Prata era um rio que jorrava para o Lago Espelho, no Vale do Riacho Escuro. Já no auge da guerra, Eladan e Eurohir se juntam à Companhia Cinzenta, que era formada por 30 Dunedain, ou Guardiões do Norte, comandados por Halbarad Dunadan, um parente de Aragorn. Eles se encontram com Aragorn no sul de Rohan e levam um o estandarte que Aron tinha feito contendo o emblema de Elendil. Eurohir trouxe uma mensagem de Elrond e ele fala para Aragorn, Os dias agora são curtos. Se estás com pressa, lembra-te das sendas dos mortos. Eurohir e Eladan, juntamente com a Companhia Cinzenta, Legolas e Gimli, acompanham Aragorn pela passagem nas Sendas dos Mortos. Eles também lutam em Pelargir, durante a tomada dos navios dos Corsários de Umbar, e também participam da Batalha dos Campos de Pelennor. Nessa batalha, os filhos de Elrond usavam estrelas na fronte. Depois que Elrond partiu para o oeste, Eladan e Eurohir permaneceram ainda por muito tempo em Valfenda, junto com alguns do Povo dos Altos Elfos. Sendo parte dos Perezil, eles poderiam escolher se iriam ter o destino dos Homens ou o destino dos Elfos. Para saber tudo sobre os meio-elfos, não deixem de conferir o TT número 58, pois ele está super completo. Considerando-se que a Guerra do Anel começou em 3018 da Terceira Era, e que os filhos de Eron tinham nascido no ano de 130, também da Terceira Era, isso significa que eles tinham 2.888 anos de idade na época em que a guerra explodiu.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 Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e no Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Siga também os nossos parceiros, cujos links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, se já quiser encomendar Beren e Lúthien com um pôster exclusivo da pré-venda, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso,